Oi pessoal, eu quis gravar esse vídeo, tô de plantão hoje, mas saiu o edital, saiu o edital, acabou de sair, o número do Diário Oficial é 21651 e da página 45 até a 59, tá publicado o edital para o concurso de AML aqui no estado de Santa Catarina. Muita gente estava achando que não ia sair, mas saiu, saiu mesmo e estamos muito felizes. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, teve algumas coisas aqui que me pegaram de surpresa, eu achei que não iria cair. Ah, sobre as lotações tem tudo aqui os vencimentos e quanto o vencimento vai ficar a partir de 1 de julho de 2022. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês acessarem o Google Drive e ter acesso ao edital. Bem, eu vou eu queria assim, eu tava numa ansiedade para poder falar para vocês e para vocês terem acesso e começar a estudar. Uma coisa que eu quero comentar com vocês é assim é uma pincelada do que eu vi, tá? Que por cima tem a prova de o TAF, a prova de prova física, tá? Então se preparem, se preparem porque na página 52, tá? Tem as instruções para execução dos testes, então tem o TAF e se prepare porque senão muita gente vai rodar. Outra coisa é que eu quero falar sobre as questões, o que que criança. vai cair na prova, para vocês começarem a se preparar e estudar. Em todas as provas, quando da citação da legislação, deve ser consideradas alterações da legislação publicada até 31 de setembro de 2021. Então é o seguinte: língua portuguesa, conhecimentos gerais vai cair. Língua portuguesa, 12 questões. Isso tá, começa na página 58. Inglês Cinco questões, leitura, compreensão e interpretação de texto e vocabulário. Importante, o enunciado das questões e as alternativas da resposta serão formuladas na língua inglesa. Então, tem que ter um pouquinho de conhecimento. Noções de direito vão ser dez questões. Direito constitucional, noções do direito penal, noções do direito processual penal, noções do direito administrativo, e cada uma dessas que eu falei, como são dez questões, constitucional vai ser duas questões, penal vai ser duas, dois, quatro, seis, processual oito, penal duas, administrativo duas. E a legislação, tá, que também são duas questões e todas as leis estão ali. Raciocínio lógico, oito questões. Noções de informática, 5 questões, conhecimento específico, biologia, 18 questões, noções de medicina legal. Na biologia, conhecimento básico de fisiologia do corpo humano, os níveis de organização, sistema nervoso, sistema digestório, sistema locomotor, circulatório, respiratório, excretor, reprodutor, sistema endócrino, órgãos dos sentidos, homeostasia, a estrutura de DNA, histologia animal, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, muscular e nervoso. 18 questões que são noções de medicina legal. Relatório, parecer e atestado. Traumatologia forense. Ai, ai, gente. Asfixiologia, princípios da identificação humana. Tanatologia forense. Procedimentos técnicos. Sinais vitais, higiene, contaminação e quatro questões de segurança do trabalho. Então, eu tô tão nervosa, gente. Eu tô assim, que eu tava numa ansiedade de sair esse assim edital. Então, pessoal, bora estudar. Bora estudar, porque querer é poder. Eu, eu fiquei um pouco é, surpresa de ele estar impedindo inglês, mas... Estão aí, né? Então, tentem, pelo menos assim, se preparar. A princípio, parece que a prova será aplicada no dia 30 de janeiro. Deixa eu só ver se é. é 30 de janeiro é a data da prova objetiva. A convocação para o exame de avaliação de capacidade física vai ser 16 de fevereiro resultado final a homologação do resu ó, resultado final vai ser lá por junho então se prepare eu quero ver se eu é porque eu, eu dei uma eu dei uma lida muito rápida tá e eu queria gravar esse vídeo e deixar o link para vocês acessarem estudem eu vou estudar esse edital e deixem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos explicando, tirar dúvidas ou fazer live. deixa aqui nos comentários, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com quem vai fazer a prova, tá? Quem precisa estudar, quem está se preparando para o concurso de AML, curta e estamos aí. Boa sorte a todos, ok? Um abraço.